das políticas locais e internacionais relacionadas à biodiversidade. É, eu volto a lembrar os coordenadores acerca do tempo. Lá atrás tem um relógio imenso, que é, é grande, mas a Fátima disse que não tinha visto ele. Não é problema de óculos, não, né, Fátima? Bom, enfim, está escrito uma hora e trinta, são 90 minutos, por favor, é, fiquem dentro disso. É, nós vamos ter a primeira, a primeira sessão aqui, Agendas Locais e Nacional, Conservação da Biodiversidade e de Seus Benefícios ao Homem. E essa sessão vai ser coordenada pelo Jean-Paul Metzger, da Universidade de São Paulo. Por favor, Jean. Obrigado, professor Alberto. É, obrigado pela presença de todos aqui. Então, meu nome é Jean-Paul sou da Universidade de São Paulo. Eu vou pedir para colocar os meus slides. Ah, tá aí. Então, eu vou fazer uma, uma rápida introdução aqui, eu acho que de cinco minutos. O relógio ainda não começou a mexer lá atrás. Mas, enfim, são, a questão é mais agenda nacional e regional né, dentro do Brasil para falar de biodiversidade e serviços ecossistêmicos. É, além de introduzir né, os palestrantes, eu quero também chamar a atenção para alguns pontos. E eu vou começar com uma frase que foi dita uma semana atrás pelo ministro é, Luiz Fux. Se funciona aqui. isso. eu não sei, bom, se todos vocês, acho que nem todos acompanharam um pouco. Né, o, a gente teve a, a, a, a, a nova declaração de, um, de uma lei de proteção da vegetação nativa que foi modificada. A linha antiga de 65, a gente tem uma nova lei de 2012. Teve muito debate, né, que a Academia Brasileira de Ciência participou desses debates. E a gente teve algumas ações de inconstitucionalidade dessas mudanças, né, atacando alguns dos artigos. E há uma semana atrás, exatamente é, é, na quinta passada, a gente teve uma nova sessão STF, que é para o julgamento dessas adins, dessas ações diretas de inconstitucionalidade. E o ministro Fux, na sua apresentação, ele colocou de uma forma sintética, né, que a questão, na verdade, se resume basicamente a um conflito nítido entre duas correntes, uma que ele chamou de ambientalistas e outros de desenvolvimentista. E ele definiu os ambientalistas como aqueles que é, é, querem a preservação estrita do meio ambiente, enquanto que os desenvolvimentistas eles querem isso e também querem outras coisas que ele chama de outros valores constitucionais, Basicamente, ele diz que os desenvolvimentistas querem aliar a conservação com o desenvolvimento. E numa outra frase, um pouquinho mais para frente, é, é, que eu também fiz questão de, de ressaltar, ele diz que essas mudanças que estão sendo propostas pelos ambientalistas, elas poderiam impedir um estágio que se encontra o Brasil hoje em dia de ser o maior exportador de alimentos do mundo. Eu acho que o que eu queria colocar aqui é essa, essa contraposição de ambientalistas e desenvolvimentistas do jeito que o Fux colocou, é muito simplista, e é muito erônea para retratar o que foi, de fato, o, o que ocorreu ao longo de todo esse debate. Eu imagino que o professor Thomas vai falar um pouquinho mais, mas eu acho que não há mais espaço, eu acho que nenhum dos pesquisadores que está aqui ou que defendeu as, as ações de, de inconstitucionalidade, nenhum desses pesquisadores pensa que, de fato, é, proteger o meio ambiente é impedir que haja produção agrícola qualquer outra produção econômica que gere bem-estar, o que gere riqueza para o país. Então, essa, essa oposição, acho que ela é muito antiga e ela não existe mais. E eu acredito que no caso do Brasil, a gente está num caso em que não é mais, assim, apesar da importância é, é, dos valores intrínsecos, dos valores éticos e morais da preservação da biodiversidade, a gente tem que ir além disso. Né? E o Brasil está numa situação muito particular no sentido que é o país um dos, ou o país com maior biodiversidade no mundo e além disso a gente tem aqui uma cobertura de vegetação nativa que ultrapassa dois terços do território nacional é principalmente formada por florestas abertas mas a gente também tem savanas a gente também tem campos a gente tem uma série de de coberturas é, nativas que além de preservar uma biodiversidade extremamente importante elas prestam ou na realidade elas contribuem com o bem-estar humano de diferentes formas. Estou colocando aqui algumas das formas. A gente costuma dividir essas contribuições e contribuições materiais, no sentido é, daqueles bens em termos de madeira, de água, de frutos, de alimento, é, de serviços de regulação, né, contribuições de regulação relacionadas com a regulação hídrica, que está associado com o abastecimento de água e também a garantia das nossas fontes energéticas, né, das hidrelétricas. Alguns serviços que beneficiam a agricultura, como polinização e controle de praga. Outros serviços essenciais para a nossa segurança física, como controle de enchentes e controle de erosão, e que também são importantes para a agricultura. E além dos serviços não materiais, muito mais relacionados com a questão de recriação, e que é, são importantes tanto para o nosso bem-estar físico, como também para o nosso bem-estar psicológico e espiritual. Ou seja, a gente tem um, um, uma série de, de, de contribuições da biodiversidade, e quando a gente fala de biodiversidade, a gente não tem mais que pensar apenas em espécies, mas em todo esse rol de processos e serviços que são prestados. E apesar do valor econômico não ser o único valor, eu não posso deixar de ressaltar aqui que a última estimativa do valor econômico desses serviços, ou dessas contribuições, é de 100, 125 trilhões de dólares por ano. Isso significa duas vezes, duas do, duas, duas vezes e meia mais do que o PIB mundial, ou seja, que a soma do PIB de todos os países, e 80 vezes mais que o PIB nacional, do PIB brasileiro. Ou seja, é extremamente importante o Brasil não pode mais se dar o luxo de não pensar nesse conceito de biodiversidade de uma forma mais ampla. Né? É necessário, é estratégico que a gente pense na biodiversidade e nas suas contribuições. Agora, é, para conservar a biodiversidade, para usufruir, essas diferentes contribuições, a gente vai ter uma série de desafios que são também oportunidades de pesquisa e a gente vai ressaltar aqui quatro, é, não, ao longo das apresentações, quatro principais desafios e oportunidades. Né? O primeiro dele é a questão da interdisciplinaridade. Né? A gente está lidando agora com um sistema que o homem faz parte, né? então a gente está lidando com um sistema socioambiental. E para a gente entender sistemas complexos, socioambientais, a gente precisa da união de cientistas sociais com os cientistas da natureza. E isso não é tão fácil de ser feito, porque esses dois cientistas pensam de forma diferente, fazem pesquisa de forma diferente. E para falar desse desafio da interdisciplinaridade, principalmente dessa confluência de ciências sociais e biológicas, a gente vai ter a apresentação da professora Elisa Reis, que é socióloga da Universidade Federal do, do Rio de Janeiro, e a palestra dela será sobre lacunas e promessas da colaboração entre ciências naturais e sociais para a pesquisa e a prática tendo em vista a conservação da biodiversidade. Um segundo desafio que a gente tem e que também é altamente relevante é o uso adequado da ciência. Né? Para a gente tomar uma decisão de uma forma adequada, a gente precisa que essa decisão seja baseada em evidências. No entanto, infelizmente, a gente tem visto muitos casos aqui no Brasil em que essas decisões estão sendo tomadas em ciências de má qualidade, em, ciências não, em, em pesquisa não publicada, não revisada por pares, e muitas vezes essa pesquisa de má qualidade ela tem uma influência muito forte em mudança de legislação em tomadas de decisões. E para falar um pouco dessa questão do uso adequado né, da ciência, da, da decisão baseada em evidências, a gente vai ter a palestra do professor Thomas Levinson, né, que é o professor titular da Unicamp, que trabalha com ecologia de comunidades, e o título da palestra dele será No embate das agendas, a ciência padece. Um terceiro desafio aí. Voltando mais para uma questão regional, né? a gente estava, por enquanto, falando mais de questões nacionais, a gente vai falar de como é, conservar ou como aliar a conservação com o desenvolvimento em diferentes regiões. A gente vai aqui ressaltar duas regiões, o Cerrado e a Amazônia. E o Cerrado é, um, é uma situação muito peculiar, muito interessante. Né? Atualmente, a taxa de perda de Cerrado é maior no Cerrado do que na Amazônia, e, principalmente pelo avanço da soja. É, e, e nessa situação a gente tem que ter novas estratégias de, de, de, de fazer conservação e de pensar nessa conservação também é, tendo em vistas as contribuições que ela pode ter para a produção. E a gente vai ter aqui a palestra da professora Mercedes Bustamante, que é professora da, da Universidade de Brasília, que vai falar do cerado, das mudanças ambientais, dos tipping points, né, desses pontos de virada é, da biodiversidade. E o quarto desafio, o último desafio que a gente vai tratar ao longo das palestras é exatamente sobre essa como conciliar conservação e produção no caso da Amazônia, onde a gente tem taxas também altas de desmatamento, de degradação, de construção de barragens, além de impactos de mudanças climáticas. E para falar disso tudo, a gente vai ter a palestra aqui do professor Felipe Fernseid, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, cuja especialidade é ecologia e sustentabilidade e o tema, é, o título da palestra dele é Ameaças à Conservação da Biodiversidade e de Seus Benefícios. Então, basicamente, a gente vai falar desses quatro grandes desafios e oportunidades em termos de pesquisa, mas eu queria também ressaltar dois outros desafios para a gente pensar, quem sabe, num, num outro momento, mas eu não posso deixar de mencionar isso. O quinto desafio que estou colocando aqui é, é se a gente quer, de fato, fazer um, uma tomada de decisão baseada em evidências, a gente precisa que essas evidências estejam compiladas, organizadas e disponibilizadas para os tomadores de decisão. E para fazer isso, eu não posso deixar aqui de mencionar uma iniciativa extremamente importante, que é a iniciativa da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, que é liderada é, pelo professor Jolie. cadê o Jolie? Pelo professor Carlos Jolie, que tem a participação de outros membros que estão aqui, a Cristiana Seixas, o Fábio Scarano, a Mercedes Bustamante, o Jean-Pierre, prometo e eu mesmo, e eu acho que essa iniciativa é extremamente importante da gente conseguir compilar esse dado de uma forma que seja palatável para o usuário, né? para o tomador de decisão, e o que me chamou a atenção é que a gente tem o suporte aqui do CNPq, a gente tem o suporte da SBPC e de outros organismos da, da Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável, entre outros, e eu acho que seria extremamente salutar e importante que a Academia Brasileira de Ciências também participasse e colaborasse é, dessa iniciativa. E finalmente, é, não posso deixar de mencionar, eu acho que isso é válido para todas as áreas, mas a gente está num momento muito peculiar, é, é, é uma crise de financiamento para a pesquisa, né, que atinge todas as áreas, não apenas a área de biodiversidade. Eu coloquei aqui para ilustrar o orçamento do CNPq ao longo dos anos, de 2004 para 2016. Em vermelho tem aqui a estimativa do orçamento do CNPq para 2017, vocês percebem, que a estimativa é que ele seja um terço do que ele foi há três, quatro anos atrás em valores corrigidos. né? E obviamente se a gente não tem dinheiro, a gente não consegue fazer pesquisa. E muito recentemente foi publicado uma um artigo na revista Perspective in Ecology and Conservation, assinado aqui por 55 pesquisadores que trabalham com biodiversidade no Brasil, e eles chamam a atenção para a gravidade da situação no sentido que na ausência de financiamento a médio e longo prazo, não apenas estamos colocando em risco a nossa biodiversidade, a conservação dessa biodiversidade, mas também o uso, é, é, o, os benefícios, as contribuições que a gente pode ter dessa biodiversidade. Então, eu queria colocar esse panorama aí de grandes desafios e oportunidades e é, eu queria já começar agora com a palestra, chamando a professora Elisa Reis para sua apresentação com o primeiro desafio da interdisciplinaridade muito obrigada. e obrigado pelo convite boa tarde a todos é, eu vou expor aqui o tema de uma perspectiva muito de uma generalista curiosa eu não sou eu não trabalho nessa área como vocês viram a minha área é a teoria social é, pessoalmente eu, eu faço pesquisa sobre percepções de não pobres sobre pobreza e desigualdade trabalho com percepção de elites mas a, o tema me interessa muito e não só da, da perspectiva ética, mas também porque eu sou vice-presidente para a ciência do International Social Science Council, e eu diria assim que 95% das nossas demandas que a gente recebe lá, né, tem a ver com questões que passam pela questão da sustentabilidade. E também... É, experimento com muita frequência a frustração de não poder suprir essa, essa demanda, porque muito poucos cientistas sociais trabalham com o tema, e os que trabalham têm muita dificuldade de, de dialogar com ciências não sociais. A outra coisa que eu faço, aqui uma propaganda rapidinha, é, eu estou envolvida num projeto que, que é o IPSP, International Panel Social Progress. Sou uma das coordenadoras de um processo que envolve 260 autores nós estamos dando um balanço é, de tudo que houve de progresso e regresso social nos últimos 50, 60 anos. E também aí no contexto desse trabalho, a questão é, do meio ambiente, da sustentabilidade, aparece com muita força e tem capítulos dedicados a isso, que obviamente não são os meus. porque Eu não trabalho com isso, como eu disse. É, eu vou começar, deixa eu ver se eu consegui. mencionando aqui uma breve citação que saiu publicada no Handbook of Philosophy of Biodiversity, que chama atenção para o caráter normativo do conceito de biodiversidade. Quer dizer, o entendimento desse conceito em um momento dado é determinado em parte pelos objetivos e valores da comunidade que usa o termo. E como a gente tem conflitos entre comunidades, a gente sabe de imediato que existe tensão nessa percepção do próprio conceito de diversidade. E entender o que a biodiversidade significa para uma comunidade revela o caráter da cultura e isso precisa ser levado em conta quando estratégias de conservação são desenhadas e implementadas. Então, tendo isso em mente, é que eu quero mencionar algumas das dificuldades e das promessas da colaboração interdisciplinar. É, eu começaria lembrando uma coisa que é óbvia para todas nós, né, que o, o fim de qualquer forma de conhecimento científico é uma, prestar serviço à sociedade. A gente precisa ter um compromisso ético que, que esse sim é compartilhado por todos nós. E a ciência se justifica como é, a serviço da, da sociedade e a gente sabe que muitas vezes ela trabalhou contra a sociedade. Então, quer dizer, é, a própria crença é, ingênua na, no iluminismo, na ideia de que o progresso é inevitável, precisa ser vista com muito cuidado, porque muitas vezes é, os benefícios foram usados de forma perversa. Foram e são, a gente está vendo isso com muita frequência. É, então, e, em segundo lugar, lembraria uma coisa que também é óbvia, que é essa necessidade de articular muito estreitamente a relação entre o sistema social e o sistema natural. O comportamento humano e os processos sociais resultantes necessariamente influenciam o status da biodiversidade. E eu acho que isso é óbvio na questão de em todas as questões globais que nos preocupam hoje, manejo de água, mudança climática e pobreza, que é um tema que eu conheço mais de perto. É, do ponto de vista da agenda científica, é, a gente sabe da urgência dessa colaboração entre ciências sociais e ciências naturais. Mas é, o diálogo é muito difícil porque existe uma, quer é, dizer, falta tradição nesse diálogo, falta valorização nesse diálogo. Existem preconceitos muito fortes de parte a parte. E, e, e uma incompreensão em geral do que, que significa fazer ciência social. Isso é tanto verdade é, entre os, as pessoas que fazem ciência, como entre as pessoas é, público em geral. Um exemplo que eu sempre me lembro é de uma colega que estava fazendo pesquisa numa cidade perto aqui do Rio e foi procurada para ler a mão de alguém que morava lá, que achava que a pesquisa social era isso. E uma coisa que é muito difícil é que, Fazer entender um cientista social, que ele tem que dialogar com pessoas que têm métodos diferentes, é uma coisa que exige uma, um entendimento recíproco e muito investimento. E eu vejo assim alguns exemplos aí de programas de formação interdisciplinar que terminam sendo um desserviço. Que a história de você formar as pessoas... É, em coisas interdisciplinares, normalmente termina sendo em é, formar gente em superficialidade de todas as áreas. E para ter interdisciplinaridade eu preciso ter fronteira. A gente tem que cruzar a fronteira para o inter fazer sentido. E eu vejo que a gente aqui no Brasil e em outros lugares também, com frequência, monta cursos interdisciplinares que seriam melhores se, se fossem disciplinares. E do ponto de vista da história das ciências, sociais, mas eu acho que das outras também, é, também está claro que cada vez que você tem colaboração interdisciplinar fecunda, isso termina a longo prazo criando uma nova disciplina. Então você vê biofísica, bioquímica, isso é um, são exemplos de interdisciplinaridade que funcionaram bem e criaram novas especializações que, por sua vez, é, aprendem a cruzar fronteiras. E é assim que o conhecimento científico avança, eu acho, em todas as áreas. Eu também lembraria que o sentido original de disciplina é chicote. Era os chicotes com que os monges se açoitavam eram chamados as disciplinas. Então, a gente tem que, de fato, é, reconhecer o valor da especialização e, uma vez feito isso, cruzar as fronteiras. É... Eu acho que o desafio é, é esse, é reconhecer humildemente que nós somos especialistas e aprender a dialogar com outras especialidades. É, as agendas para serem realistas e eficientes demandam insumos e conhecimentos produzidos sobre sistemas sociais e naturais. Agora, para as agendas serem eficazes, elas têm que, de fato, é, possibilitar a interação entre esses dois sistemas do ponto de vista científico, uma agenda pode ser muito eficiente e não ter eficácia porque ela esbarra nos limites, na interação com o sistema social real. É, e, em diferentes áreas, a gente percebe que é possível avançar porque a própria cultura é algo dinâmico. Eu tenho muita implicância com a gente que toma cultura como uma marca original, indelével, um pecado original, essa coisa de dizer que o Brasil é assim porque fomos colonizados pelos portugueses, ou temos, somos racistas porque tivemos escravidão. Ok, a gente teve tudo isso e isso aí é uma marca importante, mas essa, essas marcas foram recriadas. Porque da mesma forma que você explica continuidade, falta de mudança, você tem que explicar tanto a mudança como a falta de mudança a todo momento as pessoas fazem escolhas, todos nós somos atores históricos responsáveis e por isso, se o Brasil ainda é prisioneiro dos seus pecados originais é porque ao longo do processo histórico pessoas ativamente fizeram escolhas e apostaram na continuidade. Aliás, um os exemplos que eu poderia dar da continuidade do sistema político brasileiro, acho que qualquer um de nós tem a imaginação e a é pouco espaço, porque a realidade é muito maior que a imaginação. É, e essa possibilidade de transformação cultural faz com que a gente possa apostar no progresso da interdisciplinaridade e também na, na produção de bens coletivos. Porque, na verdade, o que é conservar a biodiversidade se não produzir um bem coletivo? Do ponto de vista... É, fragmentado, não não coletivo, é, é, é proveitoso para muita gente simplesmente liquidar com a biodiversidade. Mas é do ponto de vista cultural que a gente tem que pensar em transformações que nos ajudem a construir é, objetivos para o bem coletivo. E do ponto de vista de teoria social, isso é uma coisa que me preocupa muito. Quer dizer, como é que você cria solidariedade? quando a sociedade é composta de atores que somos todos nós pessoas interessadas, que agimos de acordo com os nossos motivos, sejam eles ideais ou materiais. E, se eu penso nessa ideia de produzir bens coletivos, os links entre biodiversidade e bem-estar humano têm que, é, têm que ser feitos de uma maneira, quer dizer, não tem solução mágica, eu tenho que negociar com interesses múltiplos, às vezes conflitantes, às vezes é, complementares. E é nessa negociação que eu posso equilibrar, por exemplo, justiça local e justiça global, que são questões muito centrais. E eu também estava falando de agenda eficaz, né? eu, não, eu não consigo uma agência eficaz se eu não pensar em negociação entre stakeholders. O que, que interessa as pessoas que se confrontam com escolhas? É, a ideia de gerar jogos de soma diferente de zero é que é o objetivo de uma agenda bem-sucedida, seja local, seja nacional, seja global. Os processos e os mecanismos de negociação são parte do processo de gerar entendimento recíproco ou desentendimento, mas, em suma, tem uma dimensão política em qualquer agenda que é inevitável. E você não consegue. É resolver a questão política sem parceria com cientista social. É, também reconheço que quando, é, nosso, o nosso introdutor estava aqui mencionando que ciência de, de má qualidade, né, tem muita ciência social de má qualidade. Eu diria que a maioria é de má qualidade. Mas isso não quer dizer que a gente tem que abrir mão da cooperação, da interdisciplinaridade, pelo contrário, a gente precisa buscar nichos e é assim que a gente cresce. Quer dizer, os processos de conservação têm lugar, em contextos que sempre é, envolvem competição. E a ideia de competição é inevitável e ela é saudável. É, é, eu trabalho pessoalmente, como que estava mencionando, com percepções de elite sobre pobreza e desigualdade. Eu fiz isso em cinco países e vi que as soluções encontradas para a política social eram muito variáveis. Exatamente porque o tipo de percepção que as pessoas que controlam recursos materiais ou simbólicos têm sobre o problema afetam a elaboração e sucesso de, de pesquisas. Não vou entrar sobre isso, mas vou, mas vou só mencionar que no caso do Brasil, eu fiz essa pesquisa duas vezes com um intervalo de 20 anos. E me dei conta que a percepção que as elites brasileiras, eu estou falando em elite de pessoas que ocupam posições top, tá? não estou falando de ricos, não. É, eu trabalhei com elite política, burocrática e econômica. A percepção que esses três grupos tinham, de, é, tanto normativa como cognitiva, de pobreza e desigualdade, mudou enormemente entre 1993 e 2013. O que, que eu descobri em 2013? Que elites que eram totalmente contra a redistribuição, em 2013 estavam a favor. Por quê? Porque elas é, não, eram, não eram todas as elites, mas eram elites que percebiam que se houver redistribuição de riqueza, é, as oportunidades de ganho da elite é econômica serão maiores. Isso foi uma coisa que eu medi com diferentes índices, diferentes questões, e me deu muita satisfação perceber essa possibilidade de é, redefinição de preferências que levam a jogos cuja soma é diferente de zero. Para vocês terem uma ideia, em 2013, 96% da minha amostra aleatória de elites era a favor de algum grau de redistribuição. Agora, também eu sei que se eu fizesse essa pergunta hoje, eu não teria essa resposta. Então, realmente, isso é, tem a ver com o dinamismo das situações também. Né? O momento histórico em que as, as escolhas são feitas. Isso nos leva, que o Brasil, me leva a dizer que o Brasil está num momento de escolhas muito crucial, quer dizer, é um momento difícil, faltam recursos, tem conflito a todos os níveis, tem é, falta de crença na política, e, no entanto, é um momento político por excelência. Exatamente porque é um momento de crise, nós temos condições agora de, na situação dramática em que estamos, é, negociar muitos interesses. Mesmo na questão ambiental, que parece... É, trabalhar acima da, da temporalidade. Não, a, a crise brasileira é interessante. A gente viu agora essa questão da, da reserva, certo recuo na decisão por pressão da opinião pública. É, então, chegando agora nas tarefas prioritárias, eu diria que inventariar o conhecimento disponível sobre valores e necessidades reais da sociedade. Não adianta a gente ter uma agenda do bem, que passe por cima dos interesses concretos dos diferentes stakeholders. E por isso é que é importante é, trabalhar com boa pesquisa sobre percepção, opinião, é, identificação de valores básicos, etc. Também precisamos é, identificar lacunas remanescentes em cada uma das nossas áreas, mas sobretudo na confluência delas. Onde é que... Que é mais dramática a falta de diálogo entre ciências sociais e ciências naturais. Também chama a atenção para a importância de comunicar de forma acessível ao grande público o conhecimento produzido pela ciência. É. Acho que nenhum, nenhum lado da questão, nem os cientistas sociais, nem os naturais, estão muito atentos para essa necessidade de diálogo com o grande público, que, ou seja, com os beneficiários, em última, em última instância, daquilo que a gente produz. É, um outro aspecto, que já foi até lembrado aqui, é né, assegurar a participação da boa ciência né, na formulação de políticas. E, de novo, eu diria que a participação de cientista social em decisões, em formulação de política, além de ser é, normalmente não, não seleciona os melhores recursos disponíveis, com raras exceções, nobres exceções. E, finalmente, é a ideia de buscar apoio popular, que eu acho que tem a ver com a comunicação. Mas, eu, dando um passo à frente, eu acho que a gente pode, além de ter a preocupação com comunicar ao grande público, se engajar um pouco na ideia de criar um ambiente propício, que é o que eu estou tentando fazer com o meu grupo no caso do painel de progresso social. Então, como eu estava dizendo, né, eu estou fazendo uma exposição muito genérica, porque o tema não é biodiversidade, mas é, eu gostaria que, que esses elementos que eu estou levantando fossem levados em consideração quando os especialistas de fato, discutirem o assunto. Muito obrigado. Obrigado, professora Elisa. Vamos continuar agora com a apresentação do professor Thomas Levenson, da Unicamp, por favor. Boa tarde a todos. Vamos ver se... Entro a minha apresentação. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de estar, de retornar aqui à Academia Brasileira de Ciências. Eu estava me lembrando, a última vez que eu estive aqui num evento, num workshop, era um evento cujo título é exato não me lembro, mas cuja agenda semi-oculta era revisar a legislação de mineração. Só que isso ocorreu num momento particularmente interessante, porque. O uh, seminário foi marcado com alguma antecedência, mas ele se realizou poucos dias depois do desastre Mariana. Então, ele foi posto de cabeça para baixo. E uh, esse senso uh, de que nós estamos vivendo momentos críticos está me retornando agora ao longo das apresentações que nós, que nós vimos desde a apresentação do meu chará Thomas Lovejoy até as de ontem. Aprendi muito e quero, então, agradecer ao aos organizadores desse evento e, especificamente, também a jean -Paul, que não é a primeira vez que me coloca numa fogueira, me dá um tema que não que é fora da minha zona de conforto. E eu revi hoje de manhã a minha palestra pensando de que forma eu poderia contribuir, e a contribuição é uma contribuição um pouco diferente, talvez eu não vou trazer uma contribuição embasada em competência e sim em, um, em uma determinada vivência. Uh, o meu roteiro é esse, eu vou falar coisa que eu jamais falo, mas dessa vez eu vou começar falando um pouco do meu currículo. Depois eu vou usar dois causos de referência, não vão ser cases, vão ser causos mesmo. E uma conclusão que vai ter pouca conclusão, não ser repercutir coisas que já estão sendo faladas, inclusive uh, uh, hoje e, e ontem em, em diferentes apresentações. Ok, o currículo, eu tirei todos os slides em que eu iria basear isso. Eu quero dizer brevemente por que falar do meu currículo. Eu estou completando uns 40 e poucos anos de, de, de, de, de ecologia, eu comecei novo. Uh, e isso eu vivi assim, a minha experiência vem desde o arco que vai assim do, do paroxismo dos militares e da sua interferência na ciência até os dias atuais e eu... Uh, Talvez um do, uma das coisas de, a, a meu crédito é que eu mantive curiosidade disparada em diferentes direções. Então, eu fiz trabalho de campo, eu trabalhei basicamente com interações de animais e plantas. Isso me levou a, a me preocupar desde com a taxonomia de plantas, até taxonomia de insetos, até estruturas de interações, até mais recentemente teoria de redes complexas e a matemática delas, a colaborar com taxonomistas de todo tipo, biogeógrafos físicos, e, paralelamente a isso, de eu, a, a me lançar em outras aventuras uh, com pessoas que estão aqui presentes. O Braulio me colocou numa fogueira também, anos atrás, que resultou em fazer uma primeira avaliação do estado de conhecimento da biodiversidade uh, brasileira e, a partir daí, uh, me colocar em diferentes embates, alguns dos quais vão ser mencionados brevemente. Por que, que eu estou falando isso? Isso não é para me gabar. É para dizer que é desse leque de diferentes vivências que eu que eu percebo, eu olho para a situação em que a gente se encontra hoje em relação às discussões com biodiversidade. E a questão, uma das questões que permeiam o que a gente está vendo aqui é qual, a, não só a relevância, mas de que forma, se nós temos conhecimento pertinente, que é um conhecimento relevante para embasar de, de decisões, uma política pública ah, ou políticas públicas que afetem a conservação, o manejo, o uso ah, de biodiversidade, se esse conhecimento está disponível, se ele está ah, ah, num formato que ele possa efetivamente afetar essas políticas, o que, que nos falta de conhecimento, onde nós estamos em relação a isso. E, nesse ponto, esse seminário, uma das razões que eu mexi é que esse seminário me provocou, está me provocando um, uma sensação de aflição grande, que eu vou explicar ao final. E essa aflição se dá em função da, da a variedade e qualidade de conhecimento científico que a gente está vendo aqui nesse seminário está sendo apresentado pelos participantes desse seminário. Quer dizer, o patamar em que a gente se encontra hoje é um patamar, assim, extremamente substancial, nada trivial, e qualquer um de nós que circule também em, em, a, a, em outros meios, seja acadêmicos, de reuniões científicas, congressos, ou reuniões de trabalho em diferentes fóruns, se dá conta que hoje a pesquisa brasileira, em relação à biodiversidade, tanto em volume, massa crítica e qualidade, se coloca entre as melhores do mundo. Isso não é se gabarro, isso é um fato. E, para quem vive isso, aqueles de nós que são de uma geração que praticamente se criou, a primeira geração que se criou dentro do Brasil, se formou dentro do Brasil, isso é assim, um espanto extraordinário. Eu estava comentando isso com alguns dos colegas, que, assim, nós, e com o próprio Tom Lovejoy, que acompanhou isso ele se dá conta de que assim, a, a, a velocidade com que se desenvolveu a pesquisa ecológica no Brasil é simplesmente alucinante, é uma coisa prodigiosa em termos mundiais. Dado isso, isso me causa muita aflição, eu quero explicar por que uh, nessa nessa apresentação rápida. Então, aqui um, o primeiro caso, Eu busquei aqui um exemplo de uma teoria que recentemente está sendo dis, uh, discutida fortemente, principalmente na Europa, menos nos Estados Unidos e em outros lugares, e que no Brasil não, tá, não tem tido muito espaço ainda, mas ela é extremamente relevante a problemas que a gente vive aqui. E a discussão, eu procurei o um nome em português, não achei, não sei se alguém tem o um nome para isso em português ainda, então estou propondo que a, a opção, a alternativa é entre compartilhar ou concentrar. O que trata-se de que se você concentra, vamos dizer que o verdinho é onde você conserva mais e o branco é onde você explora mais, você tem aqui um território, uma paisagem e a questão é se você vai difusamente combinar as duas atividades uma, as duas duas agendas ou prioridades uma conservar a biodiversidade, a outra utilizar, fazer produção, se você difunde isso ou se você concentra em diferentes formatos, essa seria a forma mais extrema e essa aqui estaria parcelada e uh... <coughs> E isso, evidentemente, é, ah, tem uma, uma relação direta com discussões sobre políticas públicas atualmente em curso. Bom, ah, essa discussão ela ganhou muito espaço na literatura. Como eu falei, não está percolando muito aqui, mas, justamente pela sua relevância potencial, achei que seria um caos interessante para a gente tratar. Ah, a ciência contribui para isso? Contribui com modelos formais. Isso aqui é um dos modelos mais elaborados mas nós não temos tempo, o que interessa aqui é o formato dessas curvas e que, simplificando, basicamente a gente tem funções, eu não vou explicar aqui as funções, quem tiver interessado, essa é uma referência, é uma boa referência de base, mas o ponto é que a gente tem, então, a função bem definida que diz se a relação entre uma espécie de interesse de conservação e a produtividade tiver essa forma, vale mais a pena você concentrar a, a produção para um lado e a conservação para outro, enquanto que se você tiver esse formato de função, essas duas coisas você vai ter mais eficiência se você combinar ambas na mesma, assim, de uma forma difusa na paisagem com uma paisagem de agricultura, caso se trate de agricultura, de, digamos de menor impacto. Tá? Então, aí a gente tem uma teoria formal, ah, isso é uma outra referência recente que explora esse mesmo formato de curva, dizendo, olha, nessa, nessa relação é melhor você, você ter situações ganha-ganha, mas aqui você tem um trade-off, nessa região vale mais a pena você concentrar e nessa vale mais a pena você, você combinar, compartilhar os usos. Ok, feito isso, então a gente tem uma teoria clara, uma formalização muito clara, então vamos aplicá-la, está tudo pronto para a gente aplicar. Bom, aí você tem um trabalho recente que, discutindo isso de certa forma, ele acaba dizendo, eu não vou, vou só nos destaques, que land sparing, que é a concentração, é melhor para os trópicos, enquanto que o compartilhamento de produção com conservação é mais benéfico em regiões temperadas. E eles argumentam que aqui eles constroem um argumento Uh, que, uh, basicamente, diz assim, quer dizer, uh, talvez seja injusto, mas ele está me dizendo, eu leio isso dizendo que uh, nós temos uma vocação para termos grandes áreas de conservação, ao contrário dos países temperados. Uh, outras pessoas já se não não gostaram muito dessa história. O D.C. Da, da, da Embrapa escreveu uma carta dizendo olha, não é bem assim, as coisas são complicadas, um pouco mais complicadas, e deveríamos considerar que, no, que essa, em paisagens agrícolas tropicais, nós precisamos de uma combinação de ambas abordagens, que nenhuma delas sozinha vai dar conta. A realidade é um pouco mais complexa do que aquele modelito. Tá? E, uh, isso me lembrou uma discussão, há 20 e poucos anos atrás, Michael Houston publicou um artigo na Science, em que ele comparava basicamente um gradiente latitudinal, aqui nós estamos no Equador, a gente se afasta do Equador ou para o Norte ou para o Sul, e aqui a produtividade agrícola, o, produto, o PIB per capita e o rendimento da agricultura versus latitude, ok, juntando essas informações, isso é tirado com valores para países a vocação dos países de grande diversidade era, era conservar e vamos deixar alta produtividade para os, para os outros países. Então, a nossa vocação seria para sermos um grande sistema de, de, de, de reservas, mas a produtividade ela fica melhor em alguns países da Europa e dos Estados Unidos. Espera aí, esse trabalho ele apanhou bastante, houve várias pessoas que escreveram cartas fortes aí, para a Science, mas são visões muito simplificadoras. Quer dizer, para começo a história, como é que você pode pegar um valor total global para o Brasil, tirado de dados da FAO, e tratar o Brasil como uma unidade, um ponto em qualquer desses gráficos? Isso não faz sentido. Então, assim a ciência não serve. Né? Eu estou repercutindo um pouco pontos que foram levantados antes. O fato é que muita gente ainda vê, então vamos dividir, nós temos dois Brasis. Tem o Brasil, né? o Brasil Amazônico grosso modo e o Brasil Extra Amazônico onde está a população onde está a concentração de produção e assim por diante ok também acho que não funciona eu acho que é mais complicado do que uh, do que isso por várias razões essas essas figuras são antigas são dados de até o início dos anos 2000 mas elas são convenientes são bem uh, bem uh, estruturadas vendo Atlas do Brasil ah, que foi a que a Edus publicou há 12 anos atrás, que seria bom que fosse atualizado. O ponto aqui é o seguinte: isso aqui, a distância de cores, é, mostra mudança, deslocamento de culturas, que se dá num período muito curto, vinte e poucos anos, a soja, a soja galopa né, do sul para o centro-oeste e continua, né, como a gente sabe. O arroz muda, né, o café muda. A pecuária, a distribuição da pecuária, né, totalmente, altamente dinâmica também. Quer dizer, esses dados nós sabemos que estão desatualizados, isso aqui mudou muito. Tá? Madeira, madeira, conforme o uso, é totalmente diferente. Isso aqui é toras de madeira. Isso aqui é produção para carvão. Isso aqui é lenha. Carvão para uso industrial. Isso aqui é lenha de uso essencialmente doméstico. São padrões completamente diferentes. Uh, muito bem. Se a gente volta à discussão original, da, da, da, um artigo recente da Claire Kremen nos mostra um desdobramento bem menos ingênuo dessa ideia de compartilhar ou concentrar, uh, mas ainda assim, eu só vou me fixar nesse, nessa última linha, indicadores de resultado dessas opções quanto de hábito nacional foi protegido, restaurado, a melhora da qualidade do habitat e a alívio, né, a, a redução de pobreza e fome e deslocamentos. O que me espanta aqui é que, entre os indicadores, ela não coloca a possibilidade, quer dizer, a perspectiva de mudança de valores de exportação dessa produção. O que, que a produção resolve? Como é que mudam os valores para a economia exportador, a macroeconomia do país. Não está aí, não está previsto. Então, de novo, está incompleto. E, com isso aqui, a gente não vai conseguir. Não é suficiente para a gente avançar. Ok. Então, vou voltar ao tema, ao desafio que nos foi dado. Então, agendas. Né? Como eu falei, agenda deveria ser uma coisa simples. Né? Então, a gente tem uma agenda de conservação, uma agenda de produção. E eu faço um esqueminha muito simples, que, por um lado, eu jogo mais... Prioridade em processos, em propriedades privadas e em localidades e conservação de espécies que, de certa forma, se sobrepõem para as áreas protegidas. A gente poderia discutir se isso aqui é um esquema válido ou não, mas esqueminha simples que coloca duas agendas. Então, vamos ver onde diferentes alternativas nos colocam. Só que, será que as coisas são assim? Bom... Por um lado, a gente tem ambientalistas, cientistas de conservação, para o outro, proprietários, trabalhadores rurais. Tá bom, os stakeholders estão, aqui, estão para aqui e para lá e o governo deveria mediar essa história. Será que funciona assim? Bom, mas a conservação não é monolítica. A gente tem desde a conservação rádio até os socioambientalistas. Aqui a gente tem um espectro de posições. Aqui embaixo, a gente também tem um espectro que vai de 100 terras a pequenos produtores até agronegócio. Isso aqui não é uma agenda única. Aqui a gente tem diferentes agendas. Né? E como é que o governo se coloca aqui? Bom, a gente tem o Ministério do Desenvolvimento Agrário, mais ou menos para esse lado, a gente tem o Ministério Mapa para aqui, o Ministério do Meio Ambiente aqui em cima. E como é que a gente tem uma agenda de governo? Não tem uma agenda de governo. Nós temos diferentes agendas, diferentes setores de governo e elas brigam entre si. Né? Então, a gente quer dizer, quem é o stakeholder? Onde é que o governo está nessa história? E se a gente começar a colocar outras coisas, olha, por um lado, né, intenções nessa agenda, a gente tem desde reduzir restrições, que é o que a gente está vendo por um lado, né, assentamentos aqui, isso aqui eu só deixei três ou quatro coisas para mostrar para onde iria essa selva de interesse. Então, a gente fazer um mapeamento de agendas, por isso que eu falei que o João me deu uma tarefa impossível, né, discutir agendas locais e nacionais, tá? A única coisa que eu extraio daqui é que simplificá-las indevidamente não vai ter nenhuma utilidade. Nós não vamos conseguir avançar se a gente achar que, com uma polarização simples, nós vamos mapear adequadamente os interesses os stakeholders envolvidos. Bom, isso aqui é de uma tese, só para achar que eu não era o único que achei que o negócio era enrolado. São até desistentes sobre análise de conflitos e sistema de concessões florestais no Brasil. Esse esquema é pior do que o meu. Muito bem. Ah, falando, então, em dois minutos, o Jean já antecipou um pouco sobre a, a história da Lei de Proteção à Vegetação Nativa, ou que a, a maioria das pessoas chama de novo Código Florestal, ah, inclusive o ministro Luiz Fux. Ah, passando por isso aí, a discussão se deu nos anos, ah, principalmente nos anos 2010 2011. Vários de nós que estamos aqui, já Jean né eu... Carlos Jolie, Danilo Bosco, ou então Martinelli, que estava ontem aí, nós escrevemos várias vezes jornais, a gente botou a boca no trombone como podia em relação a isso. Tá? Também houve manifestações importantes de cientistas, eu peguei dois exemplos rapidamente, mas há outros melhores, né? de grupos que se reuniram, produziram documentos como esse, esse aqui foi produzido, coproduzido pela academia, que produziu um outro mais bem acabado, completo depois, se posicionando em relação a essa revisão de legislação nós também escrevemos uh, na Science apanhamos por isso não? o que, que esses cientistas estrangeiros metem a boca no Brasil né porque Jolie uh, Metzger e Levinson não podiam ser brasileiros né Houve... <risos> mas enfim é não isso de um colega da Unicamp nossa, é, é foi bom tudo bem de todo jeito uh, a isso se contrapunha eu vou antecipar da mesma audiência do Supremo Tribunal Federal, na qual o Jean Paul participou, essa manifestação de Evaristo Miranda, que é da Embrapa, e disse: olha, ele se identificou, se credenciou como doutor em ecologia, mas essa distinção que eu quero chamar a atenção das minhas conclusões. Quero fazer uma distinção entre ciência acadêmica e a ciência praticada na Embrapa, que é a ciência aplicada. Em outras palavras, a ciência que os cientistas, os outros acadêmicos fazem é muito boa, muito interessante, mas é irrelevante. Tá? A ciência relevante para a tomada de decisões é essa que eu represento. tá? E peraí, aí aí eu puxei rapidamente alguns exemplos. Olha, o grupo do Britaldo na e, e associados na UFMG, tá? da Vila Pola, que agora está na Unicamp, Gadsparovic da Exalc, e tantos outros grupos, e são só três exemplos. Isso, isso é ciência sólida, bem estruturada, bem documentada e bem publicada. tá? Depois tem o Jean Paul também, que publicou numa revista aí de. Né, de grande qualidade e, e uh, penetração agora, né, atualmente. Esse artigo teve muita repercussão, mas, entre cientistas, tudo isso foi relevante na hora de votar. tá? Uh, na hora de votar, o Congresso votou, Dilma assinou e, pum, temos um novo Código Florestal. O que, que acontece? Depois disso Entrar as ações de, de uh, inconstitucionalidade, as ADIs que o Jean-Paul mencionou, ah, em paralelo a essas ações, nós tentamos produzir documentos que mostrassem olha, quais são as consequências, examinassem detalhadamente, sistematicamente, quais são as consequências dessa legislação, o que, que acontece com isso. E de uma forma que fosse compreensível, nós produzimos white papers numa linguagem menos técnica, um pouco mais acessível para documentar e distribuir essa informação em Brasília, inclusive. Bom, o que O que acontece? Faça uma leitura do, do cadastro ambiental rural. E, uh, e essa leitura, essencialmente, está como está repercutida no, no Estadão, no, no artigo de junho passado, recente, também do Evaristo Miranda, dizendo que, essencialmente, a, a, a preservação se dá no, no âmbito da propriedade privada e que os agricultores são os que melhor preservam o meio ambiente no Brasil. Só que isso está fundamentado em que? Isso, essencialmente, isso está publicado, isso tem uma análise, está publicado foi sua revista por pares, não. tá? Então, não quero entrar no mérito, não, não sei dizer que, o que nos cabe dizer é que o nosso o nosso espaço de diálogo deveria ser um embate de ideias fundamentada em evidências. Só que não é aí que as coisas estão se dando. Ah, o Jansen já se antecipou, mostrou Alguma coisa do que o Luiz Fux, semana passada, falou, e aqui é uma outra citação que é parecida com aquele ele mostrou. Então, o que nós estamos deparando, nós não estamos discutindo ciência contra ciência, argumentos científicos contra argumentos científicos, e sim opiniões como essas, né? É com isso que a gente está se deparando, tá? E isso a gente não vai não vai ah, enfrentar com boa ciência. O problema não é um déficit de qualidade da ciência, esse é o meu ponto, tá? Nós precisamos de outras coisas, tá? E aí eu termino me, uh, me apoiando no, num artigo do Eugênio Butti de 2011, que eu parafraseei substituindo por isso aqui, só substituindo a expressão dele, uh, inicial de em que ele fala de ética, e dizer, oh, ok, uma boa prática ambiental é uma espécie de puxadinho de luz que se constrói quando as prioridades foram atendidas. Como agora nós estamos em tempo de crise, então abaixo o puxadinho, Tá? O puxadinho fica para depois, nós sabe. Esse é um luxo de rico. Nós estamos apertados, então tchau, puxadinho. Não precisamos, não. não. E além disso, não precisamos disso porque ah, já estamos conservando muito bem. O agricultor conserva muito bem. Não há nenhum problema, na verdade, nenhum conflito. Ok. Eu acho que isso não é verdade. Eu acho que a gente, a arena, então, como eu falei não é a arena da ciência, de confronto de ciência com, com, com ciência. O, está, o debate está em outro lugar, porque a ciência ecológica ela está, basicamente, ela está sendo desqualificada e os nossos critérios sobre, foi bem documentado, foi bem fundamentado, os métodos estão claros, foi publicado em algum lugar, sabe onde a revisão de pares é rigorosa, não significa absolutamente nada no Congresso Nacional, no STF nas outras arenas de decisão. Então, enquanto eu dou os agradecimentos finais, eu quero mostrar aqui, eu vou passando os slides do, do que o, Greg, do, o o Gregório do Viver mostrou no no Greg News recentemente e talvez isso tenha mais significado certamente vai repercutir bem mais do que esse seminário em que a gente está envolto. Eu fico satisfeito que ele mencionasse boa ciência, que o que ele está falando aqui são resultados científicos relevantes em que ele está dizendo que conservação vai a perda de conservação significa derrubar o agronegócio e ele recrutou Chitãozinho e Chororó para gravarem, para quem quiser ver, procurem na internet, é hilário. Tá? Eles fizeram uma, parafrasearam a sua própria música com uma letra tá? que ensina o fundamento das razões porque a Amazônia é importante. E com isso eu termino. Ah. Muito obrigado. Eu Obrigado, Thomas. Vamos passar já direto para Mercedes Bustalante. Acho que eles gostaram mais do chitãozinho choró. Meu slide não está tão legal como esse aí. Deixa eu ver se eu segui aqui. Será que vai? Ok, obrigado. Bom, é, Boa tarde a todos. Né? Eu também gostaria de me agregar aos demais e agradecer aos organizadores, né? professor Vivaldo, Adalberto e também é o Jean-Paul organizador dessa mesa. É, o Thomas já adiantou alguns pontos importantes, sobretudo aí no, no, no paper Chitãozinho Chororó, que eu acho que a gente vai voltar a citar esse esse trabalho. né Bom, a ideia aqui, na verdade, é o Jean-Paul comentou de dar um foco regional, mas, na verdade, eu gostaria de utilizar o caso do Cerrado brasileiro como um exemplo sobre alguns dos desafios que a gente tem para a conservação da biodiversidade, face às mudanças ambientais que são globais, locais e regionais, e também o que significa isso em termos de tomada de decisão é, sobre o meio ambiente, conservação e até sobre a agricultura no Brasil. É, vamos relembrar aqui um pequeno aspecto aqui importante, quando a gente fala de mudanças ambientais e sistemas ecológicos, aquilo que a gente conhece como tipping points ou pontos de viragem, né, eles são é, definidos como pontos em que os sistemas mudam de forma radical e potencialmente irreversível para um sistema completamente diferente. Né? Então isso está mais ou menos representado aqui nessa... Figurem que a gente tem pequenas mudanças que causam um grande impacto. Quando a gente fala na biosfera terrestre, esses tipping points, eles normalmente envolvem atributos dos ecossistemas, como abundância de espécies, funções ecossistêmicas como sequestro de carbono, que geralmente respondem de forma não linear a diferentes vetores de mudança, como por exemplo, perda de hábitat ou mudança climática, ou até a combinação desses diferentes vetores, né? Então essa curva aqui ela é bastante interessante para a gente pensar um pouquinho né, nesse conceito de, de tipping points, em que eu tenho aqui uma faixa verde, que é aquilo que a gente chama desse espaço operacional seguro, né, onde a gente consegue manter as funções é, ecossistêmicas ou as condições do ecossistema que estão representadas nesse eixo, e aqui a gente tem a pressão dos diferentes vetores de transformação. Então aqui basicamente o que, que isso implica quando a gente pensa em manejo ou utilização dos recursos naturais, né? A forma dessa, dessa curva aqui, em que ponto a gente tem essa, essa viragem do sistema, ela é extremamente importante para a gente estabelecer as nossas metas é, de manejo dos recursos naturais. Né? Então, a gente precisa ter uma avaliação de qual é o custo, qual é a tolerância ao risco, qual é a incerteza em torno desse limite aqui, onde eu tenho esse ponto de viragem. Isso vai permitir que a gente tenha uma orientação de qual é exatamente esse tampão de precaução para evitar chegar nesse ponto aqui, que normalmente é um ponto irreversível, e define então as minhas metas de manejo antes dessa zona, desse tampão de precaução, para que eu mantenha esse espaço seguro de operação. Então isso significa manter um regime desejado, em que a meta do manejo seja o limite máximo do vetor, ou desses seus impactos acumuladores, aqui, ó, acumulativos, para evitar esse ponto indesejável de inflexão. Então, quando a gente trabalha em manejo, tem que estar olhando aqui, ó, antes disso aqui. Essa é a minha faixa de precaução. E para restaurar, agora vem o outro lado, né? caso eu não consiga evitar parte desses impactos, onde é que está o ponto em que eu ainda consigo restaurar aquilo que já entrou, de certa forma, no processo de degradação? Então, para restaurar também o regime desejado, essa meta de manejo seria um esforço de restauração mínimo necessário para causar ainda o quê? um retorno desse ponto de inflexão. Então, novamente, essa área aqui, ela é extremamente importante quando a gente fala de conservação. Porque se eu passo desse ponto, eu não consigo mais restaurar, eu já tenho aqui perda importante das funções ecossistêmicas. Então, vamos lembrar um pouquinho desse espaço seguro de operação, porque esse é um conceito importante quando a gente fala aí nas condições dos ecossistemas. Hoje a gente tem aí fartas evidências na literatura, né, que a resiliência dos sistemas naturais, ela está ligada à sua biodiversidade, em particular a certas espécies ou grupos de espécies que desempenham funções chaves e, portanto, são essenciais para manter o funcionamento dos ecossistemas. Então, eu preciso trabalhar naquele limite de operação seguro e biodiversidade é um componente importante da resiliência também dos sistemas. Então, conservar a biodiversidade é a chave para manter a resiliência, evitar esses tipping points e essa diversidade biológica ela está também ligada à produtividade dos ecossistemas, à resistência, à resiliência, à estabilidade a longo prazo, que garantem também os bens e serviços que são essenciais para o bem-estar humano, aquilo que a gente está chamando de serviços ecossistêmicos. Então essa é um pouco essa história, eu preciso desse limite seguro, essencialmente se eu quiser manter as condições hoje que asseguram o nosso bem-estar. E esse limite seguro é parte definido pela diversidade. Então vamos entrar agora, como é que eu olho o Cerrado como um exemplo. A gente está falando aqui do segundo maior bioma brasileiro, né? a segunda cobertura vegetal após a Amazônia na América do Sul, essa região é extremamente importante para a conservação dos recursos hídricos, né? então ela provê água para as principais bacias hidrográficas brasileiras. Uma boa parte da água que drena para São Francisco é a oriunda do cerrado, apesar do cerrado contribuir só com 48% da bacia. Ela contribui também águas que vão para o norte, na bacia do Araguaia Tocantins, e para o sul, aqui na bacia do Paraná. Ela tem importantes estoques de carbono, a gente costuma pensar no cerrado como uma formação aberta, mas ela, na verdade, é um mosaico de formações florestais até formações mais abertas, com um estoques significativos de carbono, se a gente considera biomassa aérea, sistema radicular e a matéria orgânica que está no solo. É um componente importante da, da biodiversidade, a savana mais biodiversa do mundo. E um componente também que passa bastante esquecido, ela tem uma enorme, tem uma enorme diversidade social também. Então a gente encontra representados aí no Cerrado, diferentes grupos indígenas, populações tradicionais, quilombolas, geralizeiros, vazanteiros, né? os diferentes grupos que estão aí associados a essa enorme diversidade que a gente tem no Cerrado. Por outro lado, ele vem sofrendo aí com múltiplos vetores de transformação, com mudanças, por exemplo, no regime de fogo. Eu vou voltar a falar nisso. Esse ano a gente teve aí um recorde né, de queimadas na nossa região. É hoje uma das mais importantes regiões para a produção de carne, com a extensão das pastagens cultivadas, aí, sobretudo com gramíneas exóticas. É uma região extremamente importante para a produção de grãos e também é uma região chave para a expansão da bioenergia. Então a gente tem aí um componente, um quadro natural Bastante importante e uma série de transformações em curso para atender às demandas de segurança alimentar, energética e assim por diante. Bom, então esse quadro todo ele resultou nos últimos 50 anos aí num processo bastante acelerado de conservação. Hoje o Cerrado já perdeu mais de 50% da sua cobertura original nativa, né? Ao contrário da Mata Atlântica que foi perdendo isso gradualmente, a gente teve realmente um processo de conversão muito intensa num curto espaço de tempo. Isso coloca então o Cerrado como um hotspot de conservação da biodiversidade, significa áreas com grande diversidade biológica, muitas espécies endêmicas e rápida perda de hábitos juntamente com a Mata Atlântica brasileira. É, e aqui a gente vê são mapas produzidos pelo Inventário Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa, que é coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu ainda uso o nome antigo. Aqui a gente tem então o que era o quadro em 1994, 2002 e 2010. E a gente aqui em marrom e vermelho, nós temos as áreas de pastagem e agricultura. Então a gente vê aqui claramente 94 já uma conversão expressiva do sul do Cerrado. E a gente vê as frentes de desmatamento que sobem aqui uh, ao norte, se consolidam em 2002 e avançam muito mais fortemente agora pelo estado Tocantins, oeste da Bahia, Maranhão e Piauí em 2010. A gente já está produzindo um novo mapa para o próximo inventário com um quadro muito mais grave do que esse. Então a gente vê que aí o principal vetor de transformação é efetivamente a expansão agrícola. Isso gera impactos locais, então esse é o um mapa do estado de Goiás, isso aqui não é temperatura global, isso é só a temperatura superficial, é aquela que efetivamente é oriunda das transformações da cobertura vegetal, em que a gente vê aqui, em verde, são as áreas nativas, em rosa, pastagem, amarelo, agricultura, e isso bate muito com esse quadro de temperatura superficial, em que a gente observa um aquecimento da superfície nas áreas já convertidas, uma diferença aí de 25 a 38 graus centígrados na, na temperatura superficial, só por mudança de uso e cobertura do solo. Então a gente tem um impacto local, isso é sentido, temperatura superficial é o que a gente sente. Né? É, isso tem um impacto sobre a conservação e a geração dos recursos hídricos, porque essa formação vegetal que tem forte controle estomático, raízes muito profundas para acessar a água subterrânea. É um componente importante da transferência de água do solo entre a atmosfera e regulação também da vazão para os rios, né? e também é, é, para o retorno da água para a atmosfera. Quando a gente modifica a vegetação, a gente muda né, esse processo de transferência. Então, tem um impacto chave aí no ciclo hidrológico terrestre. Isso tem impactos regionais, já foi mencionado aqui um pouco aí, pegando a, a, o gancho no finalzinho da fala do, do Thomas, né? Os modelos hoje indicam, se eu associo o desmatamento no, na Amazônia, no sul da Amazônia, com o desmatamento no Cerrado, isso deve intensificar a duração da estação seca na região do arco do desmatamento sudeste da Amazônia. Então, novamente, os processos que acontecem nos diferentes biomas, eles estão conectados, né? Então, as fronteiras né, é, definidas pelo IBGE para os biomas, elas não são as fronteiras dos fluxos de matéria e de energia. Né? É, a gente tem um impacto também regional, que é muito ocasionado aí pela questão das queimadas. O Brasil hoje, isso é o dado mais recente, concentra aí 68% das queimadas na América do Sul. Cerca de 70% dessas queimadas ocorrem no Cerrado, e essa mudança de regime está muito associada à época e à frequência das queimadas. E a gente percebe que isso gera impacto regional, isso aqui é uma nuvem né, de biomassa, que transportado dessa região centro-oeste-norte do Brasil e libera né, os nutrientes, todos os compostos químicos no Atlântico Sul, aí no Brasil. A gente vê aí um processo de poluição transfronterista e transporte, então, também novamente matéria e energia a longas distâncias. Isso gera também impactos globais, né? então a gente olhou, há impactos locais, regionais, impactos globais, que estão associados aí às emissões de gases de efeito estufa. Agricultura hoje e mudanças no uso da terra representam 24% das emissões globais de gases de efeito de estufa. O Brasil tem uma contribuição importante nesse setor. E essa mudança climática ela tem efeitos diretos e indiretos sobre a própria produtividade agrícola, porque ela modifica os padrões de precipitação, de seca, de inundação e até patologias, por exemplo, fitopatógenos. Né? Então, os, as projeções do, do né, elas mostram que a principal área de aquecimento é, no Brasil ela vai estar localizada na sua porção central, precisamente o cerrado, com um padrão de redução da precipitação, que é a mudança mais comum das diferentes simulações, é, no verão. Então, o verão é o período nosso de, de plantio, né, a nossa estação chuvosa é no verão, então você reduz a quantidade de precipitação, aumenta a temperatura no verão e reduz ainda mais a precipitação no inverno. Então, a gente vai acentuar ter chuvas é uma estação chuvosa com menos chuva e uma estação seca ainda mais forte. Então, o pior cenário para a agricultura é efetivamente você não ter estabilidade climática. Né? Então, um clima errático é o pior que o agricultor pode ter, porque ele precisa saber a hora que ele vai plantar, a hora que ele vai colher, o que, que ele pode plantar com aquela quantidade de chuvas. Então, basicamente, além desses impactos ambientais que a gente mostrou, a gente tem aí fortes impactos econômicos, né? A mudança climática, ela gera, né, ela é oriunda aí das atividades agrícolas em parte, aumenta a frequência de fogo, tem um impacto direto nas emissões de gases de efeito estufa, leva a mudança climática e as mudanças na temperatura e na disponibilidade de água têm um impacto direto exatamente sobre esses dois vetores num ciclo de retroalimentação positiva. Bom, então vamos olhar agora um pouquinho diante desse, desse quadro, pegando o Cerrado como um exemplo, esse é um aspecto crítico, por quê? Porque é uma região importante em termos de diversidade biológica, é uma região importante para a produção de recursos hídricos, que não são só distribuídos no Cerrado, mas para outras regiões do Brasil, e é uma região importante se a gente pensar o quanto que a agricultura pesa no PIB brasileiro. E como é que essa região, em particular essas mudanças ambientais, têm sido tratadas na legislação brasileira? Vamos olhar um pouco como é que as, as políticas nacionais, sobretudo aquelas associadas à mudança do clima, têm olhado a questão é, do Cerrado. Então vamos começar aqui em 2009, né, foi muito festejado quando o presidente Lula, é, é, assinou aí a Política Nacional de Mudanças do Clima, que foi aprovada pelo Congresso Brasileiro. Foi a primeira vez, então, que o Brasil assumiu, na época, um compromisso voluntário de redução das suas emissões, em torno de 36% a quase 39% das emissões projetadas para o país até 2020. Então, a gente ia continuar emitindo, não era reduzir o que a gente emitia naquele momento, mas o que se projetava emitir em 2020 é com a premissa de que o país cresceria 4% ao ano. Então, basicamente, é, essa é, o, que tá, é o que está né, dentro desse planejamento. E quais eram algumas das metas? É, energia renovável e agricultura de baixo carbono, incentivar, reduzir em 80% a taxa do desmatamento da Amazônia projetada para 2020 e a redução de 40% da taxa de desmatamento no Cerrado. Então, quando a gente lê isso, nossa, bacana, o Brasil assumiu um compromisso de reduzir 80% de desmatamento na Amazônia e 80%, ou 40% de desmatamento no Cerrado. Será que isso é realmente bom? O que está por trás? Então, quando a gente olha, eu vou reduzir um percentual da taxa de desmatamento. O que isso significa em termos absolutos? Então, é essa que a gente tem que ir lá olhar o que está por trás da forma como a política foi feita. Se a gente olhar aí, em 2008, né, a política de 2009, o Cerrado já tinha perdido cerca de 48% da sua cobertura original. Essa meta de redução dos 40% do desmatamento, ela foi feita em cima de uma média histórica do desmatamento. Ou seja, ela pegou o auge do desmatamento do Cerrado, que foi o período entre 99 e 2008, quando a média histórica era de cerca de 15.700 km² por ano de perda de Cerrado. Eu ia reduzir 40% dessa meta histórica, não da meta presente. Então, se eu reduzo aqui 40% da média histórica, eu ia reduzir, eu teria que reduzir de 15.700 para é, reduzir 6.200 desses, desses 15.700. O que, que isso significa? Que a gente, que foi tão festejada em 2009, com essa meta de redução de 40% de desmatamento do cerrado, ela considerou aceitável uma taxa de desmatamento de 9.420 quadrados por ano do Cerrado. Se a gente considerar que o Cerrado já perdeu 50% da sua cobertura nativa, isso significaria aceitar uma perda de 1% de área remanescente do Cerrado por ano. O que em 50 anos significaria terminar com a cobertura do Cerrado. É isso que está na lei da Política Nacional de Mudanças do Clima. Então, é, se a gente for olhar, nós cumprimos a meta. Nós estamos com a maior taxa de desmatamento no bioma brasileiro, 52% mais alto que na Amazônia, estamos desmatando 9.483 por ano, do Cerrado. Tranquilo, cumprimos a meta da lei antes de 2020, né? com essa taxa enorme de perda do Cerrado. Então, a gente tem que olhar realmente, o é que eu falo, quando a gente pega uma lei como essa, o que, que tem por trás dela, como é que ela foi feita, e tomar muito cuidado com os valores relativos, se não considerar os valores absolutos, o que realmente está sendo prometido ali. É, bom, o que, que isso significa agora, voltando para a questão da biodiversidade, dos tipping points que a gente trouxe lá no começo? Dois minutos? Nossa, então tá. Bom, esse é um mapa muito interessante, é um trabalho do, do grupo do Team Newboats, em que eles trabalharam a questão da integridade da biodiversidade, fizeram esse mapa global, eu dei um destaque aqui para a questão da América do Sul, em que eles olharam né, o que, que a gente ainda tinha de integridade da biodiversidade, um quanto mais vermelhinho vai ficando aqui, até o preto pior vai ficando, e a gente tem aqui isso representado em termos de abundância total de espécies e riqueza de espécies. Então a gente vê realmente a situação crítica. Eu queria que vocês guardassem um pouco aqui esse sistema de cores, porque ele volta a se repetir num gráfico também desse artigo, que é muito semelhante àquela ideia do espaço de operação, o espaço operacional seguro. Né? Então o que a gente coloca aqui naquelas cores que o Cerrado estava representado aqui, em vermelho ou laranja, que a gente já está além desse espaço operacional seguro. Né? Então, esse é um aspecto importante, porque a gente já está chegando numa situação em que ainda tenho, pelo marco legal, a possibilidade de continuar perdendo 1% cerrado ao ano, e eu já passei daquele limite seguro, daquele chamado tipping point para biodiversidade, se eu considerar a projeção desse artigo. Então, aqui, rapidamente, ainda nessa figura, vocês observam aqui: ele fez esse gráfico mostrando os diferentes biomas do mundo, e aquele onde a gente está numa faixa mais estreita desse limite de operação segura, a gente já saiu desse limite, são precisamente as. Savanas, onde a gente inclui aí o Cerrado Brasileiro. É, vou tentar fechar aqui muito rapidamente, mas Thomas mencionou a questão também do Código Florestal. O Código Florestal ele colocou aí a necessidade de a gente recuperar um enorme passivo de áreas é, degradadas nas propriedades rurais. Isso está em torno do Brasil como um todo em 21 milhões de hectares, sendo 32% desse total. No Cerrado, lembrando que o Cerrado ocupa 24% do território, quer dizer, a gente tem muito mais para recuperar proporcionalmente em relação ao que o Cerrado representa em área no Brasil. E aí a gente pega um segundo instrumento importante de política, da política de clima, que foi a contribuição que o Brasil colocou, agora sim ela não é voluntária, ela é um compromisso, quando o Brasil assinou o Acordo de Paris. O que o Brasil botou debaixo do braço e levou para o Acordo de Paris? Ah, nós vamos reduzir é, as nossas emissões em 37% dos níveis... De 2005, então, noventa, no, novamente, 2005 foi o auge das emissões brasileiras. Quando o desmatamento da Amazônia estava no auge, o desmatamento do Cerrado Então, A gente vai reduzir 37% de quando a gente emitia mais. Não é 37% que a gente emite hoje. É, e 43% até 2030. Enquanto a Política Nacional de Mudanças do Clima mencionava o Cerrado, ainda que aqueles 40% bem fajutos, na NDC brasileira o Cerrado nem aparece. Então, nesse curto intervalo de tempo, né, entre 2009 e 2015, o Cerrado sumiu das metas de mudança do clima do Brasil. E é assim que a gente vai fazendo a política nacional de clima, sem considerar hoje o bioma que mais emite no Brasil. Bom, então aí rapidamente, né, o Thomas já mencionou, eu concordo em número, gênero e grau, quando a gente olha o Brasil, o Brasil é extremamente diverso, as políticas nacionais, elas têm que olhar com mais cuidado para as diferenças é, regionais para os feedbacks das mudanças climáticas, a gente precisa de soluções que sejam regionais, bem orientadas e informadas, e a gente precisa também proteger os remanescentes né, é, que ainda permanecem. Isso implica que quando a gente olha mesmo a mesma política para o bioma, a gente tem que considerar uma realidade da porção sul, onde a gente tem que investir talvez mais em restauração, e uma realidade da porção norte do cerrado, onde a gente talvez tenha que pensar um pouco mais é, na proteção dos grandes remanescentes. E aí eu vou usar uma do grupo Devaristo Miranda, né? A gente também usa, né, as, as armas do inimigo, né? Mas isso foi um trabalho produzido pelo grupo dele e mostra a expansão da agricultura no oeste da Bahia, que é uma dessas novas frentes do desmatamento, né? Então isso aqui é próximo a Luz Eduardo Magalhães. Então em vermelhinho são as áreas já convertidas. Eu queria que vocês prestassem atenção também nessas bolinhas roxas que são os pivôs centrais de irrigação, né? Então isso é 1990, 2000, 2010. Né? Então, novamente, lembrando, 2009 foi o marco lá da redução dos 40% de do desmatamento. Né? E se a gente olhar ainda um pouco o que são as projeções para o Brasil, para o agronegócio brasileiro para 2024, se olhar só a questão do setor da soja, se prevê, isso é um documento da OCDE e da FAO, um crescimento de 20% da área plantada no Brasil, o que significa incorporar o sistema produtivo até 2024 quase 70 milhões de hectares. E a previsão que essa área, da onde ela virá, ela vai vir principalmente das áreas adicionais para a expansão da soja, na região do Mato Piba, Maranhão Tocantins e Piauí, que é exatamente essa área para onde a fronteira agrícola está subindo. Né? Então, basicamente, o que a gente tem é isso. Né? A gente está sentado num galho que a gente mesmo está né? E resulta aí, né? o principal afetado vai ser exatamente o principal vetor de perda da biodiversidade. Então, como considerações finais, né? que a nossa capacidade de conservar, de usar de forma sustentável, de restaurar os sistemas naturais, ela demanda efetivamente uma compreensão, uma interpretação desses padrões em várias escalas. A gente precisa reconhecer que há limiares e o que, que implica ultrapassar esses limiares em termos de respostas dos ecossistemas e a nossa capacidade de traduzir esse conhecimento em ações de manejo que sejam apropriadas e de forma adaptativa. Obrigada, então. Obrigado, Mercedes. Vamos passar já agora para o Felipe. Vamos sair. Obrigado. Já está claro a apresentação? Pronto. Bom. Bom, uh, um o tópico aqui é ameaças à conservação da biodiversidade e seus benefícios. Né? Sendo ameaças são muitas, sobretudo nos últimos últimos meses, então, mal arranhar o assunto no tempo. Inclusive, quase não vou falar sobre mudanças climáticas, uma coisa que trabalha bastante. Uh, primeiro, deixa eu fazer a propaganda desse site, tem muita mais informação sobre tudo que vou falar aqui e lá. É sempre importante dizer de onde vem meu dinheiro. Né? Vem dessas fontes, que são todas fontes acadêmicos. não tem nenhuma empresa de soja, de hidroelétrica, etc., na lista ali. Agora, o desmatamento, como todos devem saber, tinha uma grande queda entre 2004 e 2012. Então, essa, até o final de 2007, 70% da queda... Basicamente tudo é explicado pelo preço da soja, preço da carne, o câmbio real, etc. Mas, mas depois a, a queda continuou e aí sim que tinha políticas públicas com explicação. Então, isso é importante. Mas de lá para cá vem subindo com uma variação em 2014 e parece que tem outro agora esse ano. Mas a tendência é de subir, é importante, porque tudo que está por trás do desmatamento vem aumentando, tem cada vez mais população, tem mais estradas, tem mais investimento, tudo que vai empurrando para mais desmatamento está aumentando. Então, a, a ser médio prazo, a tendência é de aumentar. Então, realmente não é tão controlado como era é divulgado com esse queda aqui. Então, esse é um dos problemas. Tem muita mais informação nessas duas revisões sobre desmatamento. Pode pegar do site aí. Aí tem muita mais informação sobre esse aspecto. Agora, tem uma surra de, de acontecimentos. Não? Aqui no sul do estado do Amazonas, retirar um milhão de hectares de áreas protegidas, essas áreas achuradas aqui, com todo o apoio da bancada política do estado do Amazonas e do Ha uh, sido administração presidencial. Então, é uma coisa que uh, está aumentando e tem uma coincidência com essas re as reivindicações de, para mineração necessárias e também uh, da de agropecuária. <risos> Aí você tenta abrir o 63 uh, no Pará a, para tirar 400 e poucos mil hectares de áreas protegidas ali. Deve lembrar que o, o presidente uh, tirou essas áreas e depois, entre aspas, revogou, <risos> mas realmente uh, foi negociado para recriar a mesma coisa com outro decreto. Poucos dias depois, só acrescentando uma frase que ia seguir as leis uh, ambientais e, e diminuir de 400, citando para 300 e poucos mil, mas basicamente a mesma coisa. Um, então, esse é um problema grave. Mas nem isso uh, foi uh, satisfatório para os madeireiros que estavam querendo a área. Então, aqui é novo progresso. O Ministério da Manhã incendiaram todas essas caminhonetes em Bama, Uma coisa realmente fora do controle e o governo não tem força para resistir. problema. Daí tem o surdo e outras coisas. não? Uh, o chamado MP de guilagem foi... Uh, sim, aprovado e assinado com o apoio do governo um, uma, um conjunto de, de muitas concessões que foram feitos uh, antes da votação uh, de uma proposta de impeachment né, uh, no Congresso. Mas isso aumenta muito essa potencialidade de grilagem assim, tipos ladrões da terra, principalmente terra pública, aumentando até 2.500 hectares, o que Pode ser legalizado e também outras coisas que vão encorajar a revenda de lotes em assentamentos e vai expulsar uma outra onda de cemitérios. Então, vai ser é gravíssimo. Tem muita mais informação nesses, uh, nesses uh, uh, textos aqui, uh, referentes em português e em inglês. Uh, aí tem essa série de de propostas de menos constitucionais e, e leis que estão seguindo ah, pelo Congresso. Esse trabalho em science que publiquei no ano passado ainda é muito relevante a isso. Mas esse essa primeiro eh, acaba basicamente completamente com licenciamento ambiental. Isso é entregar o, o EIA e é automaticamente aprovado. Esse aqui do senador Romero Jucá está rapidamente avançando, que faz quase a mesma coisa, e essa também no, ah, na Câmara. Essa tá né? que já está aprovada, que ah, cria parcerias ah, privadas públicas com um, um conselho que tem poder de obrigar a IBAMA, a refundar, etc., a aprovar qualquer projeto que, que ache importante. Então, realmente, é uma, um quadro grave. E mais importante é a subida meteórica dos ruralistas, não realmente... Uma coisa que uh, que está mudando tudo. Uh, uh, o sinal disso foi as votações do Código Florestal, em 2011 e 2012. Uh, a, a votação na Câmara é uma razão de 7 para 1. Sete votos contra o meio ambiente, cada um a favor. E, e a Câmara é em proporcional à população. 85% da população brasileira é urbano, então, que a grande maioria não tem nenhum interesse financeiro em ser permitido de derrubar, encosta em íngremes, etc. Menos se 7 para 1 votar contra os interesses dos próprios eleitores. Então, como que explica isso? <risos> Seria, assim, influência do dinheiro da soja, etc., que se transforma em influência política. Nós, nós ouvimos. Hoje, na palestra do professor, quanto dinheiro se envolve muita coisa e esse tem assim um, impactos colaterais, okay? e, que é desse fortalecimento da influência da bancada ruralista. Então, esse se transforma em muitas outras coisas. E, recentemente, você tem ainda andando as outras propostas para tirar... A possibilidade de criar novas áreas indígenas e novas unidades de conservação. Uh, e tem muito mais informação nesse trabalho aqui que está saindo na revista uh, Sustainable Development. Pode pegar do, do site ali. Uh, bom, vocês também devem ter ouvido do, do negócio do Henka, na né? área uh, do tamanho da Suíça, que uh, foi uh, feito um, um decreto para uh, acabar com essa reserva mineral, não é uma reserva ambiental, mas na prática ele evitava a entrada de grandes empresas nessa área. Uh, e depois foi revogado, entre aspas, e recriado, sou dizem que ia respeitar as, as leis. E depois um juiz uh, mandou parar isso e que, seria decidido pelo Congresso Nacional, que é controlado pelos ruralistas. Mas vamos ver o que acontece. Tem muita mais informação nessa aqui. Tem uma versão em inglês também. Uh, recomendo os referentes ali. Agora, outra ameaça muito uh, iminente é a expansão do acro de desmatamento para dentro da... da da parte central da floresta amazônica. Já está aumentando na BR-63, mas a grande questão é o BR-319, que é uma estrada que é abandonada desde 1988, mas é proposta para ser reaberto. Então, você vê que é outro mundo, a área de Manaus, por exemplo, comparado com Uh, o de desmatamento e basicamente não tem desmatamento nessa área, então abrindo aqui uh, os atores e processos do de desmatamento e migrar para cá e pelas estradas que já existem, seguir para Roraima e outras partes no Amazonas e tem estradas planejadas que abriram essa enorme área uh, no oeste do estado do Amazonas, então esse chamado polêmica do BR319 que é, é crítica. Uh, e você vê, se vê uh, a situação aqui. Aqui em Manaus, onde moro, 80 km ao norte de Manaus, tem essas grandes fazendas uh, que foram incentivadas até 1984, quando sumiu os incentivos, aí ficaram basicamente abandonados. Você vê a pastagem é essa parte uh, roxa aqui, floresta amazônica está aqui, toda essa verde clara e juquira, queira capoeira e pastagens abandonadas. Está lá há mais de 30 anos, não tem nenhuma invasão de terras, não tem brigas entre fazendeiros e pulseiros, uma coisa inusitada na Amazônia. Se isso fosse no sul do Pará, seria invadido em uma semana, né? mas está lá há mais de 30 anos. Então, ah, é outro outra história. Saber da, da chacina em maio desse ano, no sul do Pará, uma coisa que simplesmente não existe nessa parte da Amazônia, que está para ser aberta. Então, todos os processos de grilagem, etc., entra E se abre essa área aqui, tem esse verde escuro, é chamada zona de blindagem. Não são as áreas protegidas, criadas ao longo da rodovia, mas tem estradas planejadas que abrem essa área aqui, que é tudo terra pública essa área uh, de verde clara que uh, seria facilmente invadida então tem todas as estradas planejadas inclusive essa que uh, abre aquela área agora é colocado como quase sem impactos etc em nome pressão dos parlamentares do, do estado do Amazonas para abrir isso e Obama <coughs> uh, cedeu para fazer um licença para chamar manutenção do trecho. Em vez de fazer um rima para reconstrução, que ainda está em processo, aprovaram manutenção, que basicamente é como se fosse tapar os buracos nas ruas de uma cidade, coisas assim que não precisa de aí rima. Então, basicamente, é para deixar a estrada com tudo menos o asfalto final. Então, essa que abre a área para os impactos. E já tem invasão dos cintérios uh, que estão assentados na parte sul da, da rodovia, já mais perto de Manaus, pulando essa área do, uh, de impedimento. Tem muita mais informação nesses trabalhos, tem mais de uma dúzia de trabalhos sobre essa rodovia no, no site ali. Recomendo. Agora, deixa eu falar um pouquinho sobre a parte de barragens hidrelétricas. Pode baixar esse livro do site ali são basicamente traduções dos meus trabalhos sobre barragens são 36 capítulos uh, mas o que aconteceu nos últimos semanas há 15 dias atrás foi isso a aprovação pelo ibama do licença de, uh, de operação da, da hidrelétrica são manuel em mato grosso então esse foi um grupo golpe grande uh, isso foi em 5 de setembro agora em 25 de agosto a parte técnica de ibama emitiu um parecer de 133 páginas explicando por que não deve aprovar a que não tinha cumprido os, os condicionantes etc etc, etc. diz uh, assim que na ausência dos dados solicitados e não cumprimento das exigências rastreadas ao longo de vários pareceres técnicos emitidos pelo Obama uh, impede a presente nas visualizar a real magnitude dos impactos ambientais. Portanto, eles nem iam sugerir condicionantes se fosse aprovado. Uh, mas, bem, você assim, uh, ficou apro simplesmente aprovado. Então, essa é uma coisa grave que já aconteceu. Desde uh, as ídolos no Madeira, aí também tem, tinha parcerias de centenas de páginas dizendo para não aprovar, simplesmente foi aprovado. mesma coisa aconteceu em Belo Monte e agora aqui. Né? Então, essa é uma grave ameaça em termos de biodiversidade e outros valores. Aí, licença, foi, foi feito. Essa saiu ontem no site do, do Mongabay e vai sair em português amanhã no site da Amazônia Real você deve saber, eu tenho um coluna de internet na Amazônia real que tem um texto de divulgação científica toda segunda-feira, tem mais de 350 textos lá, recomendo, mas as referências lá são chocantes, recomendo. Então, deixa eu terminar, lembrando aqui que essa floresta amazônica é, obviamente, uma coisa básica em termos de biodiversidade, e tem todas essas ameaças que eu mencionei nos últimos tempos e muito mais além. Ah, e ah, se tem que ah, fazer várias coisas. Um é ele é combater, combater essas ameaças todas, mudar as maneiras de, de sentimento, pelo menos de manter o, o que tem. Mas também tem que ter algum avanço do outro lado. Uh, que, que fornece maneiras de sustentar a população sem destruir a floresta, que seria a mecânica de aproveitar os serviços ambientais da floresta. Então, esse outro frente que precisa uh, ação. Obrigado. Obrigado, Filipe. É, eu acho que a gente teve aqui um conjunto de palestras muito interessantes que mostram um certo paradoxo no sentido que a gente tem cada vez mais evidências da importância né, da biodiversidade, seus seus benefícios ou contribuições, mas, por outro lado, a gente tem uma série de ações e políticas que é, reduzem a proteção dessa dessa diversidade e reduzem a possibilidade da gente utilizar essa diversidade é, para o desenvolvimento econômico do país. Eu estou vendo que está tudo zerado lá atrás, isso possivelmente significa que a gente não vai ter tempo para pergunta, Do Alberto? Opa. Cinco minutos, perguntas, então. Aí vou pedir quem sabe os palestrantes sentarem aqui na frente ou não? Temos temos perguntas? A minha pergunta se dirige sobretudo à Mercedes, mas qualquer um dos palestrantes pode respondê-la também. A expansão. A minha impressão é que é que o cerrado e ele eles ele não tem sido colocado explicitamente como nessas metas de redução. Essa margem de continuar a expansão no Cerrado serve ao propósito de do Brasil continuar expandindo a sua, a sua área de agricultura intensiva. Né? Então, e para onde expandir? Para onde a, a opinião pública vai se preocupar menos? Né? Ou seja, o Brasil pode dizer que expandiu a agricultura, como eu já li, expandiu a agricultura sem aumentar o desmatamento na Amazônia. Ah, isso se escuta, políticos dizem isso, né? quando, na verdade, expandiu sobre áreas né, menos sensíveis para a opinião pública, mas altamente importantes, né? do ponto de vista de conservação da biodiversidade, de estoques de carbono, etc. É, não, é, acho que esse é o, é o, é o quadro, né, Valéria, eu... eu... Sempre falo que o Brasil ele não pode ser meio sustentável, né? ele tem que ser sustentável para todos os biomas, né? A sustentabilidade não é bioma dependente, né? Então, você é sustentável para o bioma e não é para os demais. Né? Então, acho que, óbvio, a Amazônia ela tem esse olhar internacional, a gente vê muito essa reação recente, né? a extinção da, da renca, como isso rapidamente mobilizou. É, forças dentro do Brasil que estavam, de certa forma, até adormecidas, né, de, de reação aos retrocessos ambientais que a gente está vivendo, e mesmo no âmbito internacional. E a gente efetivamente não tem... É, é essa mesma reação quando a gente olha, que a gente chama dessa diagonal das áreas abertas, né, que na verdade pega a caatinga, a caatinga também já é um bioma que já perdeu 50% da sua cobertura e se fala menos ainda, né? Leonor aqui tá para não me deixar mentir, né? A gente vê o avanço também, né, da degradação no Pantanal, eu preciso lembrar que o Pantanal é abastecido a água do Pantanal vem do cerrado, né? o Pantanal é só a bacia, né? quem está jorrando a água do Pantanal é o cerrado, e é o processo de conversão que a gente vê também no, no Pampa. Né? Então, essa questão das áreas abertas, delas terem talvez menos valor de conservação, eu acho que isso é uma realidade, mas que a gente precisa mudar gradualmente a gente vem percebendo que há uma nova mobilização para proteção de áreas do cerrado, inclusive com mais apoio também é, internacional. E aí eu queria só pegar um gancho né, é, na, na fala aqui do, do do Thomas, que essa discussão do, do land sharing, land sparing é o, é o eixo da discussão no cerrado. Porque muito tem sido colocado que hoje se a gente resolve o problema da expansão com a intensificação, entrando sobretudo nas áreas de pastagens já degradadas que funciona se o cerrado tivesse um único proprietário. Porque esse é o debate do, do, do land sharing, que funciona se eu intensifico aqui, mas a gente tem problema de efeito rebote, porque se o cara ganha mais com a intensificação, ele vai abrir mais área para intensificar. Então, o que a gente vem observando em Mato Grosso, nas regiões onde a agricultura tem entrado nas frentes novas de matamento, é ao mesmo tempo você tem intensificação e extensificação. Ela avança e avança intensiva. Então, você abre áreas e continua intensificando, que é um processo bem diferente do quadro simplista, de eu vou ter uma coisa, eu vou ter a outra. E aí, a, a grande pergunta que eu tenho hoje, se você precisa incorporar mais área produtiva, é onde essa área vai estar e onde a gente deve intensificar. Porque não são todas as áreas que elas são é, passíveis de sofrer um processo de intensificação sem gerar dano. Então, por exemplo, o oeste da Bahia, né, você está falando de solos arenosos, como é que você vai intensificar sobre solos arenosos? Então corre o risco da gente estar fazendo uma expansão da agricultura que vai ser efêmera por áreas que não vão ter uma sustentabilidade em termos da produção de chuvas e nem da qualidade de solos. Então eu acho que esse planejamento de médio e longo prazo realmente baseado numa boa gestão territorial que eu acho que o Brasil não tem, né? E colocar nessa gestão territorial as várias camadas de informação: é biodiversidade, é água, é projeção de mudança do clima, é uso do solo e eu acho que também as populações tradicionais, eu acho que a gente precisa realmente mapear os invisíveis, né, as vozes que não estão sendo ouvidas, né? então hoje a gente está tendo muito esse trabalho de olhar quem são as populações invisíveis dentro do cerrado, porque essas estão sendo efetivamente jogadas para a borda, para as áreas mais degradadas, perdendo seus meios tradicionais, então acho que essa social ela também precisa ser considerada. Estou vendo que a D'Alberto da já está fazendo assim. Está ah, de... debate. <risos> Você <quer sentar> lá. <risos> ah, mas, mas esse ah, é importante. Né? Volto para esse problema de, de poupar a área, isso não. se deve ter chamadas zonas de sacrifício. Não? Sacrifice zones, em inglês. E foi a proposta do Robert Goodland, não, que um, fundador do Programa de Pós-Graduação de antropologia da UNB, mas que faleceu em 2013, mas em antigos tempos ele propôs que a agropecuária devia encorajar no um cerrado para poupar a Amazônia. Não ia, ia sacrificar o cerrado, mas ia salvar a é, Mas depois ele ele ficou arrependido. Mas é, é uma coisa que está arrependida.